Na pauta de hoje, temos apenas. Sim. Já está com transmissão ao vivo? Sim. Doutor Sandoval. Boa tarde, senhoras e senhores. Declaro aberta a segunda reunião extraordinária da Diretoria-Geral, da Diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica. Solicito, por favor, ao secretário que verifique o quórum e apregoe o primeiro, o primeiro e único processo desta reunião. Boa tarde, senhores. Boa tarde, senhores diretores. Temos quórum de três diretores, um é, nessa reunião, e temos um processo, que é o item 1, um, que é o número traço 55 Assunto. Resultado da consulta pública, número 2 de 2022, instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da regulamentação das medidas destinadas ao enfrentamento dos impactos financeiros no setor elétrico decorrentes da situação de escassez hídrica, de que tratam a medida provisória número 1078-2021 e o decreto número 10.939-2022. Diretor, relator, Efraim Pereira da Cruz, informa que há pedidos de sustentação oral para este item. Senhores diretores... Primeiramente, muito boa tarde a todos e a todos que nos assistem. É, doutor Sandoval, é, eu gostaria de fazer registro aqui, que eu acho que é de suma importância. Vejo aqui no colégio, vejo aqui na plenária do nosso, da nossa sessão representante do Conselho do CONACEN, doutor Manuel. Vejo aqui representante da ABRAD doutor Brandão, e vejo aqui os nossos superintendentes da casa, doutor Davi, doutor Júlio, doutora Camila, doutor Calabria, representando a SRG, e todo o time da assessoria, o qual eu gostaria de, primeiro, agradecer a cada um dos senhores e o prestígio de estarem aqui nessa sessão, e fazer uma ponderação, doutor Sandoval. Nós estamos aqui diante de uma regulamentação de uma medida provisória e que todos nós sabemos de, dos regimes né, que, que nós temos para efeito de aprovar ou regulamentar medida provisória em sede de sua vigência. E tratando-se de um empréstimo na ordem aí próximo de 6 bilhões de reais, com alguns contornos muito próximos ao da conta Covid. E lembrando o conceito desse colegiado para temas de tamanha complexidade e de temas que envolvem, aí, para além do regulador, o formulador da política pública, todos os agentes do setor elétrico, as distribuidoras que tanto falamos né, como caixa do setor elétrico, para os consumidores que, ora, estaríamos deliberando um momento de contrair esse empréstimo, eu faço aqui o questionamento ao colegiado, porque nós apenas estamos com três diretores no colegiado. E isso, de certa forma, é, cria uma fragilidade né, no ambiente de aprovação dessa medida. Então, faço aqui uma pergunta aos diretores, se a gente pode transferir esta sessão para terça-feira, a gente suspende a sessão e retoma na terça-feira, às 8h30 da manhã, meia hora antes da nossa reunião ordinária, o que nos permitirá, aí, com toda tranquilidade, é poder julgar esse processo. E, na sequência, todos os diretores já reservam as suas terças-feiras para estarem aqui no colegiado. A gente vai poder julgar com os cinco diretores presentes, o que, para mim, como relator do processo, e acredito que para esse colegiado é algo de suma importância. Então, essa é a minha consideração, doutor Sandoval. Bem, diretor Efraim, eu acredito que tivemos algumas experiências em temas relevantes, como o que se apresenta. Em todos, os, em todos esses momentos que já ocorreram, houve o quórum completo, quórum completo, qualificado, para julgar matéria de tamanha relevância. Assim, procedemos em outros processos e, é claro, é uma prerrogativa do diretor-relator a manutenção do processo na pauta e a sua retirada. Quanto à sugestão de deixar a reunião é, em aberto até a, a, a, a terça-feira, qual foi sugerido, é, é um, uma proposta que eu coloco aqui para julgamento, mas já antecipo a minha concordância com a proposta de encaminhamento. Eu é queria que o diretor Elvis se manifeste. É, queria que fazer também uma, uma observação. Obrigado, diretor Sandoval. Obrigado, Efraim. Eu também, é, eu penso que estamos aqui diante de um, de um processo que seria muito importante que nós tivéssemos todo o colegiado presente. É, nós até entendemos, né, em alguns momentos, a dificuldade que um ou outro encontra, especialmente nas reuniões extraordinárias, que estão fora da, da pauta ordinária né, que nós temos todas as terças-feiras, mas penso que seria muito importante nós termos todo o colegiado. é Claro que respeitamos aqui a presença que já foi mencionada pelo diretor Efraim a presença de inclusive pessoas que se deslocaram para para essa reunião, né, como o conselho de consumidores da da Enel, na, com, a, com a presença aqui do, do seu presidente, do seu conselheiro do Manuel, também com a presença do representante da Brade, é, não só não só desses dois representantes que se deslocaram para a Anel, mas também toda, todas as equipes aqui que de alguma forma trabalharam nesse processo. Então, eu acho que é muito importante, nós sempre estamos diante de desafios, eu acho que a gente tem repetido isso com muita frequência. E os desafios, eles são feitos para serem enfrentados por todos nós. Toda ANEL deve enfrentar os desafios. E não é, não é em alguns casos, é, nós estamos diante de desafios importantes e que, afetam as empresas, afetam os consumidores. Então, eu tenho, tenho para mim que esses desafios eles sempre, nós sempre, ao enfrentar os desafios, nós sempre vamos encontrar melhores resultados quando nós estamos todos presentes. Eu vou aqui, não quero é, é, citar nenhum clichê nem né, fazer uso de clichê, mas a união é quem faz a força para que a gente possa tomar melhores decisões. Então eu acompanho essa percepção do diretor Efraim. É a única ponderação que eu faria em relação a isso, para ser avaliado por ele e pelo diretor Sandoval, é de nós deixarmos aberto e eventualmente, a, se houver a, a possibilidade de participação dos dois é, diretores, da diretora e do diretor. André, que não estão presentes, nós poderíamos reabrir essa sessão numa outra data. né? Mas, é, um, é em princípio, a, o diretor Efraim propõe que seja na data da reunião pública ordinária, o que é bom, porque todos estão preparados para essa data, né? não, há compro, não há outros compromissos nessa data, né? porque está no nosso calendário, mas se é, o diretor Efraim concordar e a gente tiver a possibilidade de antecipar para amanhã ou para segunda-feira ou, ou da forma que for melhor, para os demais que não conseguiram é, entrar nessa sessão, nós poderíamos fazer isso. Doutor Sandoval, só uma consideração. É, Doutor Elvio traz uma sugestão que, em que pese nós termos e o colegiado completo ter decidido retirar o processo da pauta na terça e deixar para hoje, quinta-feira, numa extraordinária, onde a gente teve ali o acordo dos cinco diretores, até para para que pudéssemos amadurecer mais a questão com todos os diretores, eu acredito que, naturalmente, cada diretor tem seus compromissos e talvez isso possa ter é, impedido a participação do colegiado completo. Mas eu não vejo nenhum problema o que o Dr. Elvio Hora traz como sugestão. Até porque, como a reunião vai estar suspensa, qualquer comunicação com alguma antecedência por parte da nossa secretaria-geral é Possível pelo regimento, então não vejo nenhum problema. Agora, coloco na terça, justamente para a gente não ter nenhum conflito de agenda, né, não, não, não, não, não carecer né, de alterar a agenda de nenhum dos diretores para esse assunto que deveras é um assunto de suma importância para o setor elétrico brasileiro hoje. Nós estamos falando de contrair empréstimo próximo de 6 bilhões de reais. Né, Medida que o próprio governo federal o fez por meio de uma medida provisória. Né? Editou um decreto e tem a sua devida importância para o setor. Então, eu acredito que na terça-feira, caso a gente não consiga, doutor Elvio, até lá, eu acho que é um, é um, já é um dia que nós temos aqui sempre dito no nosso colegiado, cada diretor tem que reservar a terça como se fosse uma agenda única para nossas reuniões públicas ordinárias. Então, acato a sugestão do doutor Elvio, né? naturalmente, tendo condições da diretoria se reunir, a gente chama os demais diretores, Daí uma antecedência mínima, naturalmente, eu falo isso porque, em respeito ao... Hoje a gente tem aqui um representante da Abrad, hoje a gente tem aqui um representante do Conacen, que é o Conselho Nacional de Consumidores. Que, não são, que são pessoas que não moram em Brasília. Então, a gente precisa ter o um mínimo de antecedência para que possibilite a participação dessas pessoas. Um representa a distribuidora, outro representa o Conselho de Consumidores. E nós temos hoje, fora uma sustentação, doutor Sandoval, de forma virtual, nós temos três sustentações orais presenciais. E uma apresentação técnica. Então, a gente só precisaria ter uma certa antecedência, doutor Elvio. É por isso que eu joguei na terça, para que as pessoas possam se programar. É, é Doutor Afraim, eu, eu, eu entendi a proposta do diretor Elvio, mas eu tendo a, tendo a concordar com as ponderações feitas por vossa excelência. Porque, na medida em que nós é, colocássemos que ela poderia ocorrer a, a qualquer momento, quando da completude do quórum, nós não privilegiaríamos eh, a, a presença de demais agentes que eventualmente tenham que se deslocar de, de outra cidade, outro estado, como é o caso citado. Então, eu, eu, eu preferiria, né, se assim puder me manifestar, que nós já deixássemos eh, previamente prevista a continuidade dessa reunião, ou seja, a sua realização presencial de, é, para terça-feira, que é quando o, o, o colegiado se reúne ordinariamente e os demais agentes aqui citados possam se programar para participar da, desta reunião. Eu vou retirar minha proposta e acompanho aquilo que tá, foi apresentado pelo diretor Efraim. Bem, então, muito obrigado, diretor Elvio. Bem, então, é, feitas essas ponderações, eu devolvo a palavra ao diretor Efraim para... Que se manifeste quanto à manutenção ou não do processo na pauta. E depois dessa, desse encaminhamento, nós é, proclamaremos a, a, a continuidade da reunião, já agendando-a para terça-feira, Tô a Doutor Sandoval, só para a gente estar estritamente é, cumprindo o que o regimento assim o determina, é, o processo ele se mantém na pauta. E a gente simplesmente suspende a sessão, retomando a sessão, à terça-feira, 8h30 da manhã. Perfeito, diretor Fahim. Obrigado pela retificação. Então, é, senhor secretário, eu, como dito pelo diretor relator da matéria, a reunião está, não, não será encerrada, ela será mantida, sendo agendada a reunião presencial para a deliberação do tema na terça-feira, antes da reunião ordinária. Devolvo a palavra ao, ao secretário-geral. Com as deliberações da diretoria, essa reunião será suspensa e retomada na próxima terça-feira, e meia, com a votação dos três diretores, que é o quórum suficiente para essa decisão. É isso? Perfeito. Okay. Muito obrigado. Boa tarde a todos e a todas. Thank mm -hmm. you.